Fala aí galera, hoje a gente tem uma missão Que é pegar duas skins novas pro meu inventário do CSGO Eu tava aqui no Keydrop e vindo aqui no Upgrader do site Eu busquei aqui por Famas e já encontrei a Famas que eu queria É a Prime Conspiracy E também busquei aqui por Galil E a mais cara que tem é a Sugar Rush E eu tava exatamente querendo uma Famas e uma Galil pro meu inventário Dessas daqui, Infector New Então vamos pegar essas skins Você já pode me ajudar aí deixando um like nesse vídeo Enquanto eu abro algumas caixinhas Vou abrir essa caixa aqui de 5 dólares Eu acho que não vem as skins que eu quero mas vamos abrir ela cinco vezes. E vamos ver se com essas cinco skins aqui a gente já consegue fazer um upgrade pra uma das skins que eu tô querendo pegar. Ou a Famas ou a Galil. Deu 29 dólares em skins. Vou buscar aqui então a Famas que eu quero, galera. Que é essa Prime Conspiracy Infector New. E a gente pode tentar os upgrades arriscados. A gente não precisa tentar coisas fáceis. Que tal tentar aqui? 36% de chance pra começar. Eu acho que já vai dar certo, mano. Parou, parou, parou. Boa, velho. Caraca. Agora vamos tentar algo mais arriscado pra Galil. Eu nem acredito que deu tão fácil assim, tá ligado? A Galil que eu quero é essa Sugar Rush Ela custa 43 dólares Não é a fama que eu quero colocar no upgrade, lógico Eu vou tentar um upgrade de 10% Na verdade, 11% pra começar Vamos ver se a gente consegue, mano ah, já deu errado, beleza, não tem problema Eu tenho ainda essas duas skins aqui Que juntas estão dando 11 dólares E eu posso tentar um upgrade pra Galil Com apenas 25% de chance Eu acho que ainda não vai rolar Talvez o melhor seria eu abrir mais umas caixinhas E colocar aqui junto com essas duas skins A skin que eu pegar Pô, então vamos fazer o seguinte, vamos abrir mais uma caixa aqui do evento Essa de 10 dólares, e aí espero que Além da skin também venha alguns pontos bônus Pra gente poder trocar esses pontos Por skins grátis, beleza Dei uma alpezinha com 100 pontos, e ela custa é exatamente 10 dólares e 27 centos Vou colocar aqui na aba do evento E olha só que beleza, a gente pode tirar uma skin de graça Aqui, raspando essa cartinha Dei uma SSG Fever Dream De 46 cents. agora a gente tem Algumas skins pra fazer upgrade Bora lá galera, esse é o upgrade que a gente tem que fazer Galil Sugar Rush Vamos ver quanto de chance que eu vou ter 47% de chance O ideal seria pelo menos 50%, eu vou colocar 60 60%, vamos investir mais 7 dolinhos aqui pra pegar essa Galil A gente ainda vai estar no lucro, que a gente conseguiu a Famas com lucro bom e agora transformar esses 30 dolinhos em 40 da galinha tá perfeito. 62% de chance. Falabem! Abaixo de 50% já ia dar pra ganhar Então é isso, peguei a Galil e também a Famas Vamos tirar elas aqui do Kidrop. Vamos mandar lá pro meu inventário Ah, antes de pegar as skins, só queria mostrar pra vocês aqui, ó Dá pra vocês depositarem no K drop com qualquer método que vocês imaginarem Tem a opção aqui, ó, cartão de crédito, criptomoedas, Paypal, boleto, Pix, skins de CS Cola aí com o link da descrição Eu vou pegar aqui as skinzinhas e vamos ver dentro do CSGO Beleza, galera, tá aqui já no meu inventário do CSGO Primeiramente, a Galilzinha aqui, muito top, hein mano bonita essa galil, e também temos aqui a famas, cara, acho que eu nunca tive essa famas antes, ela parece ser bem interessante vamos equipar e vamos ver dentro do CS aí beleza galera, tá carregando aqui já o um mapa, e na moral, eu acho que vai ficar muito boa essa combinação aqui a gente tá basicamente montando inventário novo juntos, porque esses dias eu peguei aí essa uspzinha, já que eu tinha vendido minha outra usp, que tinha uns quatro adesivos peguei essa scout, tava faltando na minha coleção e agora, vamos dar uma analisada na famas primeiramente Ó, ó, ó Mano, eu acertei, velho Pelas minhas pesquisas, a minha luva ia dar uma combinada com essa Famas Que é bem diferente e tem um pouco de rosa e um pouco de azul Cara, combinou, velho, combinou, mano eu Não tenho que falar mal, não, velho Ficou muito boa Não é muito perfeita essa Famas, digamos assim, tá ligado? Se a gente analisar ela, mesmo sendo Factory New Ela tem uns desgastes aqui Mas eu gostei desses tons de azul e dessa combinação junto com rosa Eu acho que combinou, cara, com o meu inventário em específico, né? Essa luva, essa faca, beleza, ficou boa Agora minha dúvida é se a Galil Também vai ficar top aí Com a luva e a faca Blue Gem. Vamos analisar, já tô aqui com a Galilzinha Puxei, beleza, beleza Ficou boa, não ficou ruim não galera Tem também essa mesma pegada do rosa E do azul, combina com a Famas, por isso que eu escolhi Essa Galil em específico, né, tem algumas partes Dela que tem algo azul Bem parecido com a luva Mas rosa, né, no resto da skin e tal Bonita, bonita, gostei, mano A Famas ela veio sem nenhum nome, enquanto que a Galil ela veio sem nome nenhum, velho. Eu vou remover aqui agora sim, mano. Galil açucarado. Galera, tô muito satisfeito, velho Com esse meu novo inventário Com essas skins que eu tô pegando Famazinha Chama um pouco menos de atenção Do que a Galil, né Que é mais explosiva Mais rosa Mas as duas estão muito bonitas E eu tô pensando O que mais que eu pego Pro meu inventário Porque assim As skins high tier e tal Eu acho que eu já consegui, né Essa luvinha com essa faca foi muito top Agora eu tô focando Em outras skins aí Pra uso do dia a dia, né para o gameplay Que vai sair em breve No canal muito gameplay Prometo Bom, vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aqui no canal E se veram próximo galera, vamos junto, um abraço falou e fique aí com aberturas de caixas, pode clicar em qualquer um desses vídeos que tá aparecendo pra você continuar acompanhando galera, abraço